O sonho da humanidade de percorrer longas distâncias, em tempos cada vez mais curtos, levou a domar cavalos selvagens, criar automóveis, trens, barcos, aviões e até mesmo foguetes. Como não poderia deixar de ser, todas essas construções fazem parte do mundo miniatura dos brinquedos. Lucas, e eu vi que esses aviões são uma grande atração aqui da feira. São! As crianças ficam apaixonadas por eles. Esse é feito de buriti, uma madeira é, específica do norte do país. É, essa madeira, eles até chamam de madeira isopor, algumas crianças, porque ela é muito leve e a textura dela também é, é bem gostosa de se mexer. Pode, pegar? pode Pode, mexer, pode levantar. É, esses vieram especificamente do Tocantins, essa madeira. No Pará, ela é chamada de miriti, mas é a me, da mesma família a madeira, assim. E a questão desses dos aviões, ele traz um pouco aquela questão da, da imaginação da criança, do que ela vê no mundo lá fora de casa. Então quando o artista traz a questão dos aviões para essa, essa exposição, é, isso aqui remete muito à ideia de quando eles eram crianças ainda. De quando eles saíram para rua e viam aqueles aviões enormes passando por o cima de... da casa. Uau. Exato, até mesmo o sonho de pilotar um avião que eles vinham, a, a, o avião passando gigantes, assim, até algumas crianças pensavam que eram minúsculos, né, por estar lá em cima, e quando chegam um aeroporto que vê aquele enorme, assim, fica assim, nossa, como isso é possível? Então ele traz esse pensamento para essa realidade nossa aqui das crianças. Entendi. Se nós formos pensar em prática pedagógica na escola, além dessa questão da imaginação, né, da criança viajar no pensamento, nós podemos explorar a questão dos meios de transporte. Sim, exatamente. E aí os professores, com esse pensamento de trazer o meio de transporte, para trazer a questão da evolução do meio de transporte, como foi surgindo, para qual a necessidade, qual a ideia de como foi feito e aí caminhando nessa linha de pensamento até os dias atuais. Né? Os meios de transporte de cada região, para qual objetivo, muito interessante. Mas você me falou que essa madeira é de tocantins. Isso. Né? E... E como que os professores podem desenvolver ações semelhantes com outros materiais? O que, que você sugere para gente? Ó, aqui, principalmente aqui em Londrina, é muito fácil achar o garrafa PET, papelão. Então os professores podem trabalhar muito com a questão de trazer a garrafa PET como estrutura do avião e as asas de papelão, papel paraná ou até outro material que ele encontra um pouco mais rígido que fique parado assim. Então os professores, a gama de materiais que eles podem trabalhar no Brasil inteiro é muito rica. Eu estou vendo aqui que você tem um exemplo, né, com papelão. Não, seriam esses? Tem esses dois papelões aqui Que é do artista do Rio Grande do Norte Que ele traz a, a ideia de papelão, como eu estava falando para você Que ele é feito todo de papelão, o avião E aí ele colocou essas rabiolas aqui para trazer a estabilidade para o aviãozinho Quando as crianças girarem ele, né? Ah, entendi Então a criança tem, ela segura aqui Isso, e... segura aqui na cordinha Na cordinha, que é um barbante é. comum e gira o avião. E a gente tem aqui então barbante, fita adesiva, cola, cola branca? Cola branca, cola... tinta e o próprio papel aqui para fazer a rabiola. É, o papel que sobrar daqui você pode fazer a rabiola aqui. E eu posso rodar um pouquinho esse avião? Então eu vou experimentar. Pode, lá? pode ir lá, vai lá. E até o artista fala que essas, essa brincadeira aqui do avião é para as crianças exatamente fazer como eles fazem com a pipa: segurar na mão e sair correndo pela rua e o avião vai voando atrás assim. Poder brincar de se transportar faz parte da grande viagem fantástica, na qual a imaginação caminha por este mundo afora, fazendo de uma poça um imenso leito de rio, de um pedaço de chão uma rodovia transamazônica, ou do ar de nosso entorno, o infinito espaço sideral. Nossa, a imaginação é um ato mágico! O mundo miniatura para se locomover na terra, na água e no ar nos mostra meios de proporcionar que as crianças vivam a mágica de irem para onde quiserem. Você, professor, deve favorecer que os pequenos exercitem a imaginação e reconstruam sua realidade por meio dos significados dados aos acontecimentos ou repercussões interiores que existem dentro deles. Seu papel, professor, é fundamental.